Nós estamos aqui na entrada do Capoava. Aqui no Capoava nós fizemos uma grande obra, que foi a pavimentação com antipoeira, da estrada que dá acesso aqui ao bairro, também a estrada que dá acesso ao clube da Embraer. E aqui dentro do bairro nós fizemos o antipoeira em praticamente todas as ruas, Amélia, aqui do, do bairro. né? foi uma melhora de qualidade de vida muito grande para a população aqui do bairro. Verdade, Carlinhos. E no nosso governo fizemos isso. E no governo atual, infelizmente, eles tentaram tirar o ônibus. É, infelizmente, todo aquele investimento que nós fizemos para cá, né, hoje não se faz mais. Né? E eu tenho certeza que a Amélia eleita, vereadora, 13500 o Wagner, prefeito, 13, nós vamos trazer de volta. Os investimentos aqui para o Capuava e os outros bairros que eles chamam de irregulares. O bairro pode até ser irregular, mas o cidadão é um cidadão que paga os seus impostos e tem direito a ter os serviços da prefeitura. Tem direito à água. A água aqui, por exemplo. Né? Sim. É, é, isso é que é importante dizer. Nós fizemos muito pelo Capuava, Sim. mas tem muita coisa para fazer. né? A água é uma que entrou bem, a melhoria do transporte, né? investimentos em educação, investimentos para a população aqui da região.